Um caminho de sonhos, perspectivas, desafios e conquistas. A busca pelo ensino superior está cada vez mais sendo o foco de pessoas que almejam um futuro promissor. A qualificação profissional consiste na formação acadêmica com base na pesquisa e na extensão universitárias. A consolidação de um ensino de excelência, estabelecido em patamares sólidos, trouxe melhorias de infraestrutura e inovação, nas atividades voltadas para a construção do conhecimento. E é com esse cenário que o Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha, Sezuca Faculdade Ined tornou-se referência com a qualidade de ensino. A trajetória do Sezuca iniciou no dia 8 de novembro de 2004, no Colégio Ined escola que deu origem à primeira instituição de ensino superior no município de Cachoeirinha. Ao longo do tempo, a Faculdade INED se estabeleceu em uma nova sede, situada na região central da cidade. A nova localização facilitou o acesso de estudantes que vêm de diferentes localidades da região. Em 2011, a faculdade obteve o sexto lugar no ranking do MEC entre todas as faculdades gaúchas. Em anos anteriores, os cursos estavam em fase de reconhecimento. O resultado do Índice Geral de Cursos Avaliados colocou o Cezuca em excelentes patamares, com nota 4, numa escala que vai de 1 a 5. No ano de 2013, a instituição foi eleita a primeira faculdade do Rio Grande do Sul pelo ranking do MEC e está entre as 20 melhores faculdades do país. Além do ensino de excelência, o corpo docente se destaca pela qualificação, experiência acadêmica e de mercado. Mais de 90% dos educadores têm mestrado ou doutorado. São aproximadamente 3 mil alunos, divididos entre os cursos de graduação e especialização. Os cursos oferecidos pelo SESUCA são Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Matemática, Pedagogia, Psicologia e Tecnologia em Comércio Exterior. O programa de pós-graduação conta com especializações e MBAs em diversas áreas que visam capacitar e habilitar os alunos a desenvolverem e ampliarem suas competências e habilidades para superar desafios, criarem diferenciais competitivos, antecipando-se às necessidades do mercado. Com uma estrutura ampla, moderna e acolhedora, o espaço acadêmico conta com laboratórios de informática, de pesquisa, de ciências, de anatomia e neuroanatomia, de Fisiologia, de Psicofarmacologia, de Avaliação Psicológica, de Matemática, Serviço de Assistência Judiciária Gratuita, Clínica de Saúde Mental, Biblioteca, Sala de Espelhos, sala verde, auditório e restaurante. A Faculdade Ned oferece diversos canais de contato com alunos, professores, colaboradores e com a comunidade externa. Entre os diferenciais estão a qualidade do ensino, a integração entre alunos e professores e preços muito abaixo do mercado. Os acadêmicos tem fácil acesso aos coordenadores de cursos para orientações e esclarecimento de dúvidas. O aluno que ingressa no Cezuca recebe uma formação diferenciada com base em valores humanos, éticos e de justiça. A comunidade acadêmica tem a oportunidade de participar de uma série de atividades pedagógicas e culturais que incluem capacitação, palestras com especialistas, Mostra científica, jornadas de saúde mental, painel de negócios, feiras, aulas práticas, espetáculos com artistas renomados, possibilidades de participação em congressos nacionais e internacionais, além de ações de responsabilidade social voltadas para a comunidade. A expectativa é tornar a faculdade num centro universitário. Os avanços significativos em estrutura, tecnologia, melhoria de processos e a inovação nas metodologias de ensino se destacam com o reconhecimento da sociedade. A Faculdade INED conta ainda com o centro de educação à distância, cursos de extensão, idiomas e pré-vestibular INED. são mais de 60 escolas parceiras e mais de 100 empresas conveniadas seja bem-vindo ao Cezuca.